Muito bom, ó, essa é a qualidade real da câmera, estou gravando pelo próprio programa do Windows 720p, camerazinha, eu vou tirar ela aqui agora do, de cima do meu Note, ela é melhor do que a minha câmera do Note, tá, ela tava assim ó, penduradinha, tá? vou retirar aqui só para mostrar, a camerazinha é assim, o fio dele é bem grande, bem confortável e o próprio som eu também tô gravando Ó, com o um microfonezinho da própria câmera